Comandos! Atenção, este vídeo é a solução da missão 5 do desafio Comandos Hardmont. Se você ainda não jogou, primeiro assista ao vídeo anterior. Link no card e na descrição do vídeo. Saudação internauta, seja bem vindo. Eu me chamo André e você está no obliterando o jogo. Muito bem, o plano é o seguinte. Primeiro devemos abrir caminho até o telefone. Usaremos o telefone para distrair o inimigo e abrir caminho para o espião chegar até o uniforme. Uma vez com o uniforme, o espião já pode subir e distrair os inimigos para que o boi possa subir também. Lembre-se que o boi pode ocultar cadáveres com os barris e também pode se camuflar na neve. Muito cuidado que o mapa está dominado. Observe a rota das patrulhas para saber por onde se pode passar e por onde não. Ele deverá destruir o barracão de modo que elimine o máximo de inimigos possível com a explosão. E uma vez cumpridos os objetivos, escape no alto giro. Entendido? Vem em frente! I'm ready. Uhum. -huh. Ok. Estou uh pronto. -huh. O segredo é combinar os dois. Considera, Dunn. Eu concordi. O que você diz, oficador. Coleman. I'm, for I'm ready. Whatever you say, officer. Mm hmm. That's easy. Just I'm leave it fly. to me. That's easy. Consider it done. Just leave it to me. I'm Come coming over. That's easy. Oh, I'm coming. I'm ready. I agree. Mm hmm. Just leave it to me. Consider it done. Just leave it to me. Coming. I'm Verletzter. I'm coming. Okay. Come over. I understand. Mm-hmm. I'm coming. Consider it done. Coloco E agora? Isso carivará. I'm uhum. ready. I see. Come on over. Okay. That's easy. Consider it done. That's easy. E aqui tá um segredinho do decoy, que você vai chamar a atenção desse soldado aqui? easy Consider it Just leave it to me Pronto Via livre. That's easy E aqui está o segredo Ok Consider ah. it done I'm for let's go I'm for let's go Quando eles virarem, ó É só sair it e it acabar com ele Consider it done, I'm coming E agora That's por barril você oculta os cadáveres Consider it done That's easy Just leave it to me That's easy Consider it done Leve para mim! Pronto, chegamos no telefone. I'm ready. Whatever you say, officer. Pronto, distraí a tropa. Fine. E agora, via livre! Pronto, já estamos com o uniforme. Fine. E agora, subindo. Fine. I'm ready. Controle S para garantir. Elimine esse daqui. Whatever you say, officer. Fine. Mhm. Uhum. I'm ready. esse cara aqui para poder subir com o navio. Uhum. That's easy, Coleman. Just leave it to me. Uh -huh. Lá ele vai atrás da tropa. I'm coming, coming. Consider it done. I'm coming. Okay. Calma. Coming over. Just leave it to me. I'm coming, coming, coming over. Consider it done. Okay. Coming over. Pode se afogar tanto, não dá para ver. Vai, vai, vai, vai, se esconde! Lembre-se das teclas de atalho, se você tiver dúvida, aperta F1 que você vai ver a lista completa. Observe que o rastro marca exatamente para onde você tem que passar That's easy. Agora Just leave it to me vamos lá. Subindo. Espera a tropa aí. Contra para garantir. Bora. Considera, done. Okay, I'm ready. He said, I, I understand. Ha. Ah, just leave it to me. Pronto. That's easy! Just leave it to me. I'm ready. I see. Whatever you say, officer. Vai distrair a tropa? Aí tá Whatever you, you say, say, officer. I agree you you talk. Talk. Fine, we can talk. Mhm. Mm Come Pega o barril Cone, e coloca aqui ó, Se esconde com o Buenavete uh -huh. E agora, I'm I'm I'm I'm uh -huh. I'm Vai essa galera aqui pro o pegar outro barril Eu I see. Mhm. Mm I'm ready. Whatever you say, officer. I see. Coleman. I'm ready. Fine. I understand. That is easy. Fine. I see. I agree. Whatever you say, officer. Fine. Eu estou Só deixe O E agora, fogo! Isso é fácil. Vem! Vem! Vem! é impossível, Oficial. to me. Beleza. Okay. Muito bom. Me, I'm ready. Pronto. Via livre Fine. over. <risos> Beleza. Pro alto e avante! Considerando... Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Espero que tenha ficado claro como é que se passa dessa missão. Se você seguir exatamente esses passos, você vai conseguir superar essa missão. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que, que eu leio todos os comentários. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E até a próxima! Dispensa!